A cynical, you a I'm not alone. Me. Oi gente, nós tivemos a oportunidade de pegar uma câmera 7R2 pra experimentar e nada melhor como eu vir até o fabricante pra entender melhor como essa câmera funciona e passar o melhor conteúdo pra vocês estamos aqui com o Johnny, ele é especialista em produtos aqui na Sony e a gente vai bater um papo com ele agora sobre as nossas impressões, nessa uma semana que a gente ficou com a câmera. Obrigado Johnny! <risos> <risos> nós estamos aqui na Sony, nós estamos com a 7R2, passamos aí uma semana, uma semana e meia com o equipamento. Fizemos vários testes com ela em baixa luz, em alta luz, foi muito legal a experiência. primeira coisa que você percebe com esse equipamento, na hora que você pega é esse viewfinder, que é incrível. Você pega, você coloca o olho, você parece tá dentro da cena. Ele é fantástico. É, então Esse viewfinder foi aprimorado né, nessa linha de câmera. Né, foi bem bacana, porque ele é um viewfinder que ele possui ótica Zeiss no na, na parte de vidro dele. E é uma tela praticamente de um milhão de pontos. Né? Então você consegue ter uma definição até maior do que o próprio visor da câmera. Outra coisa muito legal, que pelo menos eu tive de experiência com esse equipamento, é a velocidade de foco. Eu peguei esse equipamento, comecei a testar, e aí você, a ponta foca, ela trava o foco. Quando você dá zoom, você desacredita da nitidez que o equipamento te dá, de, de resolução que ele te fornece, todas essas coisas. Isso, realmente, fiquei muito impressionado. Essa foi uma das, talvez, a melhor experiência com esse equipamento. Né? A, da linha A7, né, como todo mundo sabe, são três modelos da linha, né, a A7R, ela é a que tem a melhor qualidade de autofoco, né? são 399 pontos de autofoco, né? ela trabalha com sistema híbrido, né? tanto de contraste como fase, então acaba oferecendo essa qualidade bem superior do que outras câmeras da linha 7. E uma coisa que nós estávamos conversando aqui com o Johnny um pouco antes, ele colocou como ponto que eu achei primordial naquilo que ele falou, ele falou sobre muitas pessoas teriam preconceito da câmera ter 42 megapixels, que assim, vamos começar por um ponto falando de uma, uma vantagem que você tem já com o mirrorless, como você sabe o mirrorless você não tem aquela parte ótica, né, o visor óptico, né? você tem já uma tela processada tanto no visor como na tela, então a imagem que você vê no visor na tela é uma imagem pronta já, então na hora que você vê a, a, a imagem no visor você já vai ver o real, então, um ponto que você vai ter é o seguinte, imagina só você está fotografando. Quantas vezes você não fotografou, tirou a foto, a hora que você viu, a configuração que você fez acabou ficando subexposta ou super-exposta, que acabou, ah, pô, tirei uma foto, foi uma foto perdida, uma foto a mais. Como você está vendo antes de bater a foto, então você vai diminuir o número de cliques que você faz. Por quê? Você vai ser mais assertivo. Só que ao mesmo tempo que você diminui o número de fotos, você também está dobrando. Por quê? Se você pensar, você tem 42 megapixels, metade é 24, Sim. depois você vai para 12, hum. que ainda você consegue uma impressão muito boa. Muito boa. Então, ou seja, um quarto da imagem gira uma imagem de qualidade. Sim. Se você pensar nisso também, você pode pensar até em investimento de equipamento seu. Hum. Por exemplo, você é obrigado às vezes ter umas lentes mais longas ou alguma coisa, você pode deixar essa distância pro corte, né, Sim. O zoom. o zoom nada mais é que você... Comprar uma imagem, diminuir o ângulo de visão. E para complementar esse lance do 42 megapixels, eu, por exemplo, quando peguei esse momento eu já pensei meu Deus, eu vou ter um arquivo gigantesco, vou ter muita dificuldade em tratar esse arquivo depois, mas pelo contrário, por exemplo, no cartão de memória o processo da câmera de salvamento é diferente, ele é progressivo, ele salva muito rápido. Quando você leva esse arquivo para o computador, ele salva muito rápido também tive uma boa experiência com sal com salvar esse arquivo já os pontos que não foram tão legais assim eu não não senti a câmera tão convidativa para eu saber manuseá-la né ativar o, o, o botão aqui um botão ali Configura. configurar a câmera assim assado cozido então, o, uma coisa interessante que você pode ter com essas câmeras como eu falei todo o menu dela é customizável como você tem essa opção de configurar tudo nela é, no começo realmente pode ficar assim, mas o legal é que um pouquinho que você se dedica a, a testar um pouquinho antes tal, você começa a, por exemplo, você pode deixar a sua câmera com um pouco mais a cara do que você usava antes. Por exemplo, você já está acostumado com a abertura atrás, então você pode colocar a abertura atrás ou na frente. Talvez no começo você pode ter um pouco de dificuldade, mas assim, eu garanto que uma tentativa que você faz, um pouquinho que você pega, começa a entrar nos botões, customizar, você rapidamente vai se adaptar. Esse foi, assim, pra mim, o principal ônus, né, de ter usado esse equipamento. Porque todo o restante foi bônus. Uhum. Foi muito boa a experiência, né? Pra... E nós vamos depois fazer outros vídeos pra vocês, mostrando um pouquinho mais desse menu dessa câmera, né, dar mais informação pra você. Nós estamos agora falando com, com o Johnny, aprendendo muito para poder passar um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Johnny, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso vídeo, e ajudando as pessoas, e nos ajudando também a entender melhor como a Sony funciona. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, comenta. Se tiver dúvidas, comenta aqui. Que se a gente não souber responder, a gente vai ligar pro Johnny. O Johnny vai ajudar a gente. Compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas a entenderem melhor sobre esse equipamento e tirarem suas dúvidas. Muito obrigada, um beijo. Tchau!